Eu vou de negão, cheio de paixão. Comi um pão com alho, um pão de alho é bom demais. Pão de alho com queijo. Tô numa azia, mas sou top. É, eu te entendo, eu te entendo. <risos> azia vale a pena, porque é bom demais. Ah, que foda, não. Mata 10. Muito obrigado pelo meu trabalho de marceneiro suado, Essa prateleira é igual a minha, mas eu decorei completamente diferente. Como que você decorou a sua? Eu preciso decorar a minha ainda. Eu tô pensando, pra não ficar esse amontoado de coisa, de cor diferente, que não dá pra entender muito o que é. Tô pensando em, sei lá, fazer umas impressões em 3D, só decorativas, pra... tudo no mesmo tom de filamento, só pra preencher ele. Acho que vai ficar, acho que vai ficar, é muito pequeno pra fazer diferença. Não vale a pena, eu acho. Marcelão, meu pé na sua mão, beleza? E aí serve seu safado, como que você tá? Tudo bem? Tudo beleza aqui, cara, com você. Porra de McCree. A ideia é essa mesmo, entendi. que não encheu o pão de alho e ficou cheio de azia depois? É, eu nunca, nunca comia esse ponto não, de ficar... Eu fico com de um monte de coisa, mas não com pão de alho. Por enquanto, né? Mas é que é bom demais, se dá vontade de comer até passar mal. Isso é fácil. Eita! Eu mando foto no Discord lá depois se quiser. Fechou, manda lá. Eu nunca comi. Ah. Já chegou a pecinha do demônio? Não. Não vai chegar provavelmente essa semana, não. Eu tava vendo uma notícia que o Google me indicou, por assim dizer, e era sobre uma pastora que virou stripper e abriu o OnlyFans. Caramba! E ela continua fiel? What? Passei por cima dela, velho Tudo já, é Feliz ano novo e Natal aí para todo mundo. para você também, Sellen. E aí, como que, como que você vai passar esse ano novo? Eu não matei ninguém ainda, velho. Caralho, eles estão preparadíssimos pra gente vindo por aqui. Não vale a pena mais. Não vale a pena mais. <risos> Feliz ano novo, e já botei pra gelar uma esfumante sem álcool, aí sim, hein Mandou bem Como que resgata os sons mesmo? Boa pergunta, é o nome dos Tocar, formação tocar É o nome do som, eu acho Boa noite, guys Tô indo nessa, Hit, obrigado pela presença viu? Espero que você tenha curtido a live Boa noite pra você e até a próxima Sei lá, se continua pior, a real questão a é se eu comprar no pack eu vou pro inferno Vai nada, pô, Deus gosta Passaram no novo bebendo e comendo E tu, e tu, como é que vai ser? Cara Ah não, mais uma morte patética É isso Provavelmente Só comendo mesmo Porra, eu lutei, velho Por que que não foi? Boa, é? Ai, fantástico, bem. meu brigadeiro, cara. <risos> Ai, meu Deus. Os áudios. Muito hum, tocar. Não é engraçado que esses sons aí, tipo, foram todos gravados. A ideia era tipo, parecer. Parecer que eles tinham sido trechos de live, tá ligado? Tirados de contexto. Mas eles foram todos gravados especificamente pra sons. Pra, pra, pra se tornarem sons mesmo. Eu não tanco esses áudios no meu ouvido, não. Ah, mas é baixinho, né? Nem deve, pra ouvir, nem deve dar pra ouvir direito. <risos> É baixinho, uma delícia. Como vai, como vai ser? Como vai ser teu final de semana? Poxa, eu ainda não pensei nisso. Provavelmente vai ser um final de semana triste, pensando que segunda-feira eu tenho que voltar a trabalhar. O O fim de ano, talvez seja isso, né? O meu final de ano vai ser em casa comendo provavelmente assim. Infelizmente teremos, é que você fala mais alto nas lives, esses anos você falou pertinho do microfone, eu vou gastar a... todas as minhas noites, então beleza, que vontade. Oh, maldita. Oh, Tá estreitas aqui atrás, hein? Que mentira! Como que não morreu? Será que dá para resgatar quando ela, quando ela está? <risos> Dá pra resgatar, dá pra resgatar, mas não, não tem player tocando, né? Infelizmente. Vai só gastar suas pontos à toa. Ai é, meu Deus. Tá atacada hoje. Hoje? Ah, velho, como eu odeio Briguita. Ela faz comigo o que eu quero fazer com ela. Me fode! Não, peraí, não é isso que eu ia falar. Da. Da o famoso crowd control. Que burra, mano. Ela jogou, ela jogou o teleporte dela no lugar e foi, e foi na direção do teleporte, velho. Bom demais. Ah não É isso, boa time WTF, a pingona tá jogando no chat ao mesmo tempo Braba, ela é sempre assim, cara Ela tá no meio da porrada e digitando no chat Bizarro Essa é, eu nem tava atacada, mas eu resgatei mais uma morte patética e já é. <risos>